Bem vindo a mais uma vídeo aula nessa aula aprenderemos sobre nivelamento geométrico expanda nivelamento geométrico selecione o trecho sale 01 em sentido você pode informar que tipo de elemento foi visado ou estacionado Clique no botão calcular será exibido a janela de cálculos para repetir as cotas calculadas clique no botão para repetir as fotos, caso tenha uma cota conhecida contenha-se ajuste que os níveis serão ajustadas clique no botão planta para visualizar a planta do levantamento do nivelamento geométrico feche a janela de desenho clique no botão perfil para visualizar o perfil em forma escala clique no botão sessão para visualizar a sessão informe a escala da sessão transversal e observe a sessão com suas respectivas estaques feche a janela de desenho emita relatórios Agora clique no menu arquivo, imprimir ou configurar, dependendo da versão do Word Selecione a orientação da página Observe, você pode editar o cabeçalho também E retirar os excessos e formatar de acordo com feche Word agora Relatórios dê um clique duplo ou pressione Enter sobre Relatórios serão exibidos todos os relatórios salvos dentro do, da pasta exemplo 1 selecione o um arquivo desejado e clique no botão abrir para visualizar os relatórios Até a próxima videoaula.